Olha só, gente, tem um assunto que parece que tá entalado na garganta do Castanhar e ele tá bem afim de falar sobre isso. Que é, aparentemente, algumas verdades ocultas sobre a DK. Sinceramente, eu mal conheço a DK, GK. GK. Eu só ouvi falar nela porque ela faz aquela tal festa lá, mano, farofa da GK, sei lá, tá ligado? É aquele tipo de pessoa que tu vê com 20 milhões de seguidores no Instagram, mano, e tu pensa, peraí, como é que ela ficou famosa? Que tipo de conteúdo que ela fez pra crescer e depois se manter relevante, tá ligado? What the fuck? Sem maldade, é que a internet, cara, é muito grande quando a pessoa não é, tipo, cantora, humorista youtuber. Simplesmente influenciadora Eu meio que não entendo porque que essa pessoa cresceu tanto Sabe, é um dos mistérios aí da internet pra mim O Castanhário já tinha ido lá no Grozeria Talks Na BGS e ele tinha falado sobre a GK De uma forma que, pô, dá pra ver que claramente Ele sabe algo sobre a GK, mano E que quando o público descobrisse, sabe, não ia dar muito bom, não Insuportável <risos> Insuportável Você conhece há muito tempo? Desculpa <risos> Não, eu entendo, eu entendo e... eu não... Su... Portável. <risos> eu, mano, eu queria entender por que tanta gente arrombada com, fica muito famosa. Bom, sabe, sabe qual é a minha. a minha. a linha que eu desenho? A linha penuína. Li, qual, qual é a linha limite pra mim do tipo, tá, essa, essa pessoa é arrombada, ela não merece <risos> nem o um mínimo de, de moral minha. É quando maltrata a gente que trabalha com ela. Ah, hum. isso e é bem, como isso eu já fui da é mesma bem. agência dela. Uhum. E, tive, e, e, e tive as mesmas pessoas trabalhando comigo que trabalharam com ela aí você sabe quem são as pessoas uhum. eu não admito quem, quem maltrata pessoas que trabalham com, com, com ela. Só que isso aí já faz algumas semanas e eu pensei que ia ser só isso mesmo, sabe? Algo que certamente ele nunca mais iria falar sobre e ia ficar por isso. Talvez uma daquelas coisas que a gente fala meio que por impulso, assim, depois se arrepende depois, sabe? Entretanto, o Castanhari foi em um outro podcast e nesse podcast aí, pessoal, ele repetiu isso aí e falou mais coisas ainda sobre a DK, que eu acho que é bem interessante, que mostra que, mano, sei lá, cara, tem algo muito grande por trás de tudo isso. E é óbvio, mano, a gente tem que falar sobre isso porque a fofoquinha, mano, tem que continuar Sabe? Antes da gente continuar, pessoal, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela YouCine e o motivo É porque tu não é milionário. Por que que eu tô falando Isso, mano? É que eu sei que pra gente assistir filmes e séries Hoje em dia, até futebol a gente tem que Assinar, sabe, milhões de plataformas de streaming E todas são caras, mano, e pra acompanhar Tudo, sabe, tem que assinar um monte de coisa Entretanto, com a YouCine, pessoal, é literalmente Tudo de graça. Só faz o download aí Que tu já pode assistir, cara, séries e filmes com uma Qualidade impecável HD. E também Legendado, dublado, como tu quiser. E até mesmo A Copa do Mundo que tá vindo. Em breve Eles vão estar disponíveis também para iOS e computador, mas por enquanto é só pra Android e também televisão, quem quiser assistir mano, tudo de graça, na moral, cara, nem precisa se registrar, sabe? É só baixar, mano, e já começar a assistir, não tem coisa melhor, passa no primeiro link aí que vocês vão estar tá me ajudando e também se ajudando, na verdade, né? Agora, bora continuar o vídeo? Nem sempre ou quase nunca na verdade, o youtuber é realmente do jeito que se mostra pro público, claro que depende bastante do nicho e do tipo de conteúdo, até porque por exemplo, uma pessoa que fala sobre maquiagem ou sei lá, mano, faz humor, geralmente esses assuntos acabam que não são muito pessoais tu não conhece a pessoa em si, sim talvez o personagem humorístico dela, ou sei lá, cara, o personagem que ela faz enquanto grava ali, sabe? Quem faz podcasts ou live, vídeo mais longo e sem roteiro, pode ser que se mostre um pouquinho mais. Mas, é claro que essa pessoa não vai mostrar grandes defeitos pro público dela, né? Isso é a coisa mais natural possível, imagina tu começar assim, cara, se apresentar pra uma pessoa e mostrar uma lista de defeitos teus, sabe? Isso aí não existe. Quando tu é youtuber, tu acaba conhecendo mais pessoas que produzem conteúdo porque tu tá no meio e tu acaba também ouvindo bastante histórias, assim, de bastidores, sabe? Isso é bem real. Eu imagino que deva ser muito frustrante mesmo tu conhecer uma pessoa que é muito famosa, que é muito idolatrada e tal. Mas, na verdade, quando essa pessoa aí, cara, não é uma pessoa legal de jeito nenhum. No primeiro podcast que o Castanhari foi, ele meio que deu a entender, cara, que a é de tratava mal as pessoas que trabalhavam com ela. E que ele achava que isso aí era inadmissível. Na verdade, quem não acha, né? Não, que sabe tem gente bem, tem. que é arrombado, mano. Que maltrata no nosso meio assessor, muito. maltrata assessor, maltrata gerente de conta, maltrata sei lá o quê. Maltrata. Porque se acha pra caralho. Tá acima de tudo. Se, e mano, se acha por quê, meu irmão? O que você fez? O que que você fez, meu irmão? Fez é, nada! Que tá falando... Dá muita curiosidade, mano, de saber por que, que o Castanhari tá falando isso, cara. E você sabe a maior doideira mesmo? É que assim, imagina que nesse momento aí tu é a GK. E tem um influenciador, mano, o Castanhari, sabe, gigantesco falando de ti. O que tu faria, mano? Obviamente eu, pelo menos, eu iria me pronunciar. E falar que, tipo, não, eu não maltrato ninguém, mano. Que o maluco tá inventando, ou sei lá, cara, contar alguma mentira pra ele. E assim, é claro que o público que acompanha ela é muito diferente mesmo do público que acompanha o Castanhari ou o podcast ali que ele e também o público dela é muito maior Do que as pessoas que viram simplesmente o corte ali Então dá pra dizer que ela nem precisa se preocupar Porque o público dela nem sabe que supostamente Ela é insuportável, como ele falou Mas na minha visão mesmo, com o público dela Não sabendo, provavelmente, se isso aí fosse mentira Mano, ela iria falar alguma coisa? Porque querendo ou não, são muitas pessoas achando Uma coisa muito errada de ti, e isso aí vai Repassando cada dia mais, tipo, eu falando aqui agora E daí então o e foi lá no pa Pessoal, e alguém do chat fez alguma pergunta Que não era relacionado, tipo, perguntou se ele já Tinha vontade de trabalhar na televisão, ele até contou uma história lá que fizeram uma sacanagem com ele na Globo Que ele ajudou a fazer um programa inteiro Mano com o Ted, que eles seriam os apresentadores Tudo mais, mas quando eles foram gravar o primeiro episódio Simplesmente chamaram outra pessoa Isso aí foi muito frustrante é. E depois ele começou sozinho, sem ninguém tocar no assunto A meio que desabafar de novo sobre esse caso aí de GK É, é por isso que eu gosto Se tem uma coisa que eu sou grato Hoje em dia, tipo, olhando como Muita coisa funciona É de eu não precisar fazer média Com ninguém eu, do, mano, graças a Deus de eu ter conseguido chegar... Num ponto da minha vida onde eu não preciso fazer média com arrombado. Por isso que muita gente entende, não, não entende lá. Porque eu xinguei, ajeiquei o caralho. É porque eu não preciso fazer média com ninguém, mano. É tão bom você não precisar fazer média com arrombado. E aí você pode falar... Ah, essa pessoa é uma arrombada. Sem a menor preocupação... Porque essa pessoa não tem nada que ela pode usar contra você E você sabe que você tem um milhão de histórias que você pode usar E você tá cagando Então tipo assim, cara Em um certo momento da minha vida eu preciso, eu preciso usar isso mais O fato de que eu não devo nada pra ninguém, mano Mano, a minha curiosidade sobe a cada segundo pra saber o que tem nessa história, tá ligado? Eu me sinto muito um fofoqueiro, mano É que tem muito mais coisa interessante, calma Eu Foz. quero que se foda <risos> Quero que a GQ se foda Quero que ela se foda, mano. Eu não tenho problema nenhum de falar de pessoas que eu acho que são arrombadas. Porque eu tô cagando pra represária. Eu tô cagando pra tudo. Tô cagando pra tudo. Então, é, é muito gostoso você poder ser sincero. E, tipo, com a consciência limpa é, de que você tá falando realmente aquilo que tá na sua mente sem a, sem a menor... Preocupação com censura porque alguém pode te prejudicar e sei lá, ok. Bababá. Eu quero que se foda, eu quero que se foda, mano. Eu faço o meu trabalho, eu sou meu próprio chefe, mas é... eu entrei nisso justamente pra não ter que aguentar bullshit de, de filho da puta. Pra iniciar, mano, eu acho que é interessante que, tipo, muitos youtubers acabam se limitando e não falam que querem de verdade de outros influenciadores. Porque vão achar que isso vai gerar polêmica e realmente isso vai, né? Mas a grande verdade é que geralmente isso aí pode causar uma incomodação. O Castanhari tem o trampo dele ali, gente, que é absolutamente consolidado. Tu pode ter certeza que ele vai trabalhar na internet, mano, pra sempre e nunca vai se incomodar com o fato de, tipo, perder visibilidade? Porque ele é muito grande, o cara faz um conteúdo muito bom, enfim. Com isso, ele poderia só não se incomodar, sabe? Só não falar de alguém e pronto, mano. Viver cheio de dinheiro e é isso. E certamente tu pode ser certeza que, tipo, tem muitos outros youtubers e pessoas que ele não gostam, e que ele poderia estar tá falando alguma coisa, assim como muita gente. Entretanto, ele tá falando, cara, e voltando nesse ponto específico aí da GK. E qual será que é o motivo? Realmente, eu acho que tem algo muito pesado que fez ele pegar um nojo tão grande, que tá fazendo ele transparecer, mano, sei lá, realmente ele tem que desabafar e falar, tá ligado? Não existe, cara, não existe mesmo. A possibilidade dele de tá falando isso, tipo, pra chamar atenção, né, mano? Pelo amor de Deus. É lógico que não, dá pra ver completamente que ele tá genuinamente puto com alguma coisa. Isso aí é uma transparência interessante, mais uma vez eu vou falar Mostra que tem algo que é muito pesado Não é só algo de bastidor que tipo ah, falou mal de o que, não mano Talvez mais uma prova seja isso aqui Vou surfar, tô surfando Vai se fuder, GK <risos> O Renato <risos> <risos> De graça se Renato lançar... O Mítico e o Igão, eles não estavam falando muito sobre o assunto, eles meio que não queriam falar sobre isso, tá ligado? Eu até entendo. Porque, sei lá, mano, simplesmente eles não queriam falar sobre, tá ligado? Mas depois um deles ali falou, tipo, ah, de graça. Que o Castanhari tava falando aquilo de graça, tipo, como se não tivesse um motivo, tá ligado? E a reação do Castanhari, mais uma vez, dá pra ver que, tipo, mano, sério, só olha isso, mano. De graça. Renato não sabe, Castanhari. Não é de graça. Não, não é, é de graça. Ela sabe que não. Então tá. Você morre de medo, né, filha? Eita, Morre de medo de que eu exponha as bosta que você fez, mas tudo bem, não, tá tudo certo. Vou deixar você com medo, vai. Precisa... <risos> não precisa. Que isso? Deixa não precisa. Quem é arrombado tem que ser, tem que ter medo de ser exposto pelo arrombado que é. Entendi. É simples assim. <risos> <risos> o essa Renato tá coringado, irmão. Tá coringa, tá coringado, tô, tá coringado, tá coringado. Essa risada foi coringada. Eu tô full coringa, né? O cara tá tipo, ah, ele não. Ele não. Essa tá... risada que ele deu, ele ficou séria Ele sério. Eu falei, tá Bicho. de saco cheio Eles tentam amenizar e tudo mais, ficar fugindo Com piadinha e tal, porque é um clima Que dá pra ver que, mano, eu tô muito curioso Ele conta a fofoca pela metade Que isso, Castanhari? Tem aquele meme, tá ligado? Da mulher deitada na cama, assim, que parece muito Orochinha, essa mulher, eu não sei porquê, mas que diz Tipo, fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira, e é exatamente isso, mano Cada podcast que o Castanhari vai, ele meio que Se abre um pouquinho mais, pode ser que o próximo Que ele vá, mano, sei lá, mano, ele finalmente fale Sobre isso, tá ligado? Eu espero muito que sim não que eu esteja desejando mal pra ela, sabe, cara Defeito todo mundo tem Todo mundo já fez alguma coisinha errada Tipo pisar numa formiga sem querer Cara, eu odeio muito quando não se esforçam pra não pisar nos insetos, tá ligado? Mas a questão é que aparentemente o defeito da JK gente É totalmente proporcional à indignação do Castanhari Que, né, não é pouca não Enfim, eu quero muito saber o que tá acontecendo E sei lá, cara, comentem aí, tá? Patrocinador, gente, filme de graça aí na descrição Eu também tenho um canal que ensina as pessoas a crescerem no YouTube Mano, um clique e vai lá Realmente eu dou dicas que são valiosas, mano Então vale a pena, tá? Até a próxima aí tchau